Muito boa noite, amigos do Diário de Campinas. Sejam bem-vindos a mais uma live de segunda-feira, hoje, dia 14 de março de 2022. Sejam bem-vindos a mais uma live especial que nós preparamos para vocês que acompanham sempre a nossa página aqui no Facebook e vocês que nos seguem também no Instagram e que posteriormente, com certeza, irão também acompanhar nosso canal lá no Youtube, sejam bem-vindos aqui ao Diário de Campina e hoje uma entrevista super especial e quem vai falar do entrevistado daqui a pouquinho é o nosso querido Eliesio Cabral, enquanto isso eu vou chamar ele, o menino prodígio que sempre está conosco também no Diário de Campina, é Kaique Henrique seja bem-vindo a mais uma noite do Diário de Campina bem-vindo Kaique A você que acompanha o Diário de Campinas, satisfação imensa de retornar e principalmente trazendo entrevistado, rompendo as barreiras né, da, da divisa Paraíba Pernambuco. Satisfação imensa poder levar um pouquinho desse, desse, desse debate, um pouquinho de Diário de Campinas agora para o nosso estado de Um abraço a vocês, boa noite, meu amigo que Boa noite, boa noite, Caí. Divisa aí é Paraíba e Pernambuco e estamos conversando nada mais, vamos conversar agora com nada mais, nada menos que o Alan dos Pios, né? O, o Alan Jamilson, mais conhecido com Alan dos Pios, ele que é de Serrinha da Prata, né? Na, da, da cidade de, de Saloá, lá em Pernambuco. Então seja muito bem, bem, bem. bem. isso daqui, não, eu fabricava só um tipo, fabriquei pouco, mas é tem gente que fabrica aqui, cara, é muita gente que fabrica para mim. Posso dizer que pelo menos 10 pessoas vivem da renda desse artesanato, eu não fabrico, fabriquei pouco, pouco, quase nada, o início foi fabricando, é, mas é melhor gerar emprego pessoal, porque você tem mais tempo de negociar e o pessoal daqui é, já que a vida deles fazer os artesanato também aí é que eles acharam, né? Mas mas aí esse, nessa questão do, do pessoal fabricar é, você orientou, capacitou o pessoal? Ou esse, ele já tinha esse contato com, com esse tipo de artesanato né, na fabricação desses apitos? É, meu amigo Kai, é o seguinte, cara, a gente Vive, o ser humano, ele num processo de aperfeiçoamento. Digamos que quando eu comecei, não era essa afinação. Até eu exigir do meu pessoal, exigir assim, pedir, né? Eu vou pagar tudo certinho a vocês. Vou, vamos pegar, vamos ter dignidade agora, mas vamos fazer um produto com mais qualidade para toda a galera que receber esse produto, esse artesanato, Cara, aí não precisa nem eu fazer a divulgação de mim. Quem recebe esse artesanato gosta do preço e gosta da qualidade. Antigamente era mais fraco, mas a gente foi chegando, chegando, chegando, até estar tá nessa qualidade aqui, ó, que é uma qualidade top. É, e depois disso, a gente pulou também outra qualidade, cara. Olha que peça de artesanato lindo. Sim, Verdade. Olha. verdade. É, inclusive, na live de ontem, você, você e a Rainha dos Pios, é, você, você apresentou um que ela até mostrou que, que as pessoas achavam que era pintado. Né? É. Isso, perfeito. Isso aí é muito bonito, rapaz. Quer dizer que essa, essas, pintinhas, essas pintinhas aí é tudo madeira. Madeira. Isso daqui é aroeira e. Deixa eu ver. Aruê e Pau Incrível, cara. Incrível. Perfeito. Aí esse pessoal que fornece para você é tudo da tua região aí, de, de Serrinha da Prata ou de Saluá como como todo? É tudo daqui, de Serrinha da Prata, a não ser esse daqui. Esse daqui, ele vem... É, da cidade vizinha aí, a galera da Paraíba, ele vem, ele vem de Tabira, lá de Tabira, esse artesanato aqui, ó. Esse. Tem bastante gente que trabalha aqui para mim, tem uma pessoa aí de Tabira. Tabira fica próximo aí, a Serra Talhada fica próxima à Paraíba também. Boa! Uma pergunta que não, que não quer calar aqui. Você, você joga futebol, eu não tenho o um dom, eu não me atreio. Né? Então, e você, você tem o um dom do apito aí, eu também... Eu apitava aqui, mas era outras coisas. Quando a gente brincava carnaval, era um apito totalmente diferente. Eu consigo é, desenvolver alguns sons desse estilo aí. Eu preciso... É, é, tem todo um manejo para que o som saia dessa maneira. Cara, tem sim, aí até no canal, a origem, era a origem dos pios. O canal agora se chama Alan dos Pios, que fica mais fácil do pessoal me encontrar no YouTube. Cara, esse pio, ele é tão perfeito a afinação, que precisa de pouca coisa para você extrair o som dele. Alain, aí nesse caso, esse, esse som que você faz, é, são diversos pios, cada pio tem um som diferente, e cada um vai chamar, é, a função dele seria o quê? Chamar uma ave? É, qual seria exatamente a função dos pios? Digamos, meu amigo Elias, que cada pio tem sua finalidade, tem sua aplicação Um Sim. pio igual a esse daqui que eu estou mostrando agora, ele só é para fazer isso, ó. Essa é a Perdiz, cara. Essa daqui é a Perdiz. Já tem um pio igual esse daqui, ó. Ele é para chamar a Yambu, a Lambu, cara. Muita gente chama Lambu aqui no Nordeste. de bola, esse é o Pio de Lambuca bastante pedido. impedido uh, Kaique, o Eton é, é... Alan, aqui nós temos um tradicional é, é, é, galo de Campina, né Kaique o galo de Campina, é. alguns passarinhos mais é, assim, pequenos, né você tem aí, eu acredito que você tem aí um, um, uma, uma, um golado um, um gaturão, né? Essa, essa galerinha aí, né? Que são, que são os mais tradicionais aqui, né? É Galo de Campina, o Azulão, né o Concrês. Gaturão, que tem né? Aqui na o, o, eu sou do, do tempo Carilho. do Gaturão também. O um Gaturão. Que a gente... O meu sonho, Esse... quando o moleque, era criar um Gaturão, sabe? E depois um Galinho de Campina. Quando eu vou para o mato, eu posso filmar eles, cara. sim, sim. É, Mas a gente não tem pio para ele. Sim. A não ser que um pio desse daqui, que é utilizado para chamar o mocó ou o gato do mato, a cutia ou a anta, a gente possa extrair um som do um galho de campina, vamos ver se dá certo. chegar, cara. Mas é show de Então, essa pergunta que Kaique fez, é, acaba que, que, que aí na efeito uma luva porque não é todo mundo que conhece o som dos animais, né? então, do, do, do, das aves. Então, dificilmente vai conseguir fazer semelhante como você faz, né, ela Já que antigamente era a origem dos pios, nome do meu canal. Sim. É praticamente a origem, é de onde os pios veio Essa arte daqui, tá ela é meio que aqui... Centenária essa arte do povo E eu mesmo nasci e me criei dentro do mato Aí tem, tem um pouquinho de noção é, das, notas, das notas As notas musicais de um passarinho Tenho um pouco de ideia hein? Entendo um pouco Perfeito, é, Kaique O, o a único filho que eu conheço é o da galinha <risos> eu, assim, Mais ou menos mas <risos> quando a gente vai Muito pra zona rural, a gente vai aprendendo ouvindo algumas coisas vai conseguindo identificar. Depois eu vou encomendar uns filhos desses para lá no CID e a gente dá uma brincada por lá. A pista que manda frete grátis para todo o Brasil, cara. Quando é a coleção, quando é essa linda a coleção, a gente, a gente manda frete grátis para todo o Brasil, cara. Inclusive, Ana, inclusive, você pode demonstrar pra gente aí algumas, né? Que estão eu tenho, aí. Eu tenho, eu tenho um desse aí, Aliás. Da, da, e, e o Elton, e hum. o Alan também, dá conta aqui que tá do meu lado esquerdo. Esse parece um T aí. Um T. Em cima. Ah, é que é que tá aqui, ó. Isso mesmo, eu tenho um desse aqui em casa. Eu não sei nem onde é que tá, mas. <risos> às vezes eu me amostrava, tentava dar uns fios aqui. Né. <risos> Não sair assim não, mas tá bom, né? É verdade. Mas tá então, é mais trabalhado ainda. Aí veio você comprou um pio na feira, cara. Os pio meu ele não são de feira. É, Pio, já bem trabalhado, como você falou, você, você passou a pedir que os seus fornecedores trabalhassem com mais qualidade para poder atender a clientela, né? Digamos que eles conseguem fazer 12 em um dia, se eles for fazer para mim, eles fazem 3. Caramba! tá vendo? É um trabalheira, viu? viu? Em relação à origem dos pios, como você falou aí, ele, esse... Você começou a comercializar esses fios, esses apitos, e daí você fez o canal, né? a origem dos fios. Esse canal ou não? Primeiro foi o canal? Primeiro foi o canal, justamente para divulgar os artesanatos. Sim, Por conta aí, aí a história. Aí o pessoal conhecendo, e o pessoal, era só era a cara. Meu nome Sim. só era o pessoal que me apelidou Alain dos Pios. Muita gente chama Rei dos Pios. Eu fico muito feliz também, o pessoal. É, o pessoal chama minha esposa de Rainha dos Pios também. Isso é coisa incrível. Porque não é a qualquer pessoa que você dá um título de rei ou qualquer pessoa que você dá um título de rainha, cara. Por isso que eu agradeço muito o pessoal que assiste a gente. O pessoal é incrível, cara. Muita gente da tá Paraíba me assiste. Sim, sim, inclusive de Campina Grande, eu vi que você citou na sua live ah, ontem, na live de ontem, você citou Campina Grande. Então. E, e também, Elias, eu, eu, eu até registro aqui, o pessoal lá em Itatuba também acompanha. Sim. Quando eu estava divulgando, um amigo Oswaldo Filho mandou dizendo: meu pai assiste sempre os vídeos desse pessoal, dele e do, do Francisco, que a gente vai até falar já já. E ele disse: meu pai é fã, eu sempre assisto, então a gente deixa um abraço lá para o seu Oswaldo e o Oswaldo Filho, lá em Itatuba, que acompanha e está acompanhando também conosco. Caramba, o tá Oswaldo estava testando e aprovado. Sim, aí você começou a divulgar, e aí as pessoas estão te conhecendo, e isso, isso é Brasil afora, vai, vai lá para fora do Brasil, estão entrando em contato, te compra. Como é que tu envias para fora do Brasil? Já enviou? Poxa, acaba testado, meu amigo Daniel. A gente envia direto. Sim, Inclusive, sim. tem que pensar aqui que eu tenho que enviar para os Estados Unidos. Tem muita gente brasileira nos Estados Unidos, cara. Agora sim. é coisa incrível, é incrível, cara. Aí vem, A gente tem um sonho. Eu nunca vou conseguir viajar para os Estados Unidos. O que eu tenho a dizer para você? Nunca diga nunca é simples de fazer isso, cara. Às vezes, é, o não ele tá dentro da cabeça da gente. Dentro da cabeça da gente. Fis que a gente tem que ter uma visão de empreendedor, é, acreditar em Deus, botar Deus na frente, que dá tudo certo. <risos> é verdade. O Edson Souza. E, e, e você, né, outro dia fez uma... uma uma homenagem muito, muito bacana né? a, a sua esposa né? a Rainha dos Pios e você falou um pouco né? sobre, sobre ah. essa, essa, essa garra que você tem essa garra que você tem junto com ela né? vocês aí é, vamos considerar assim no, no interior né? mas são pessoas que fazem sucesso no mundo inteiro né? então realmente você é, um, é uma, uma inspiração para muita gente com certeza aí é, na sua região e em todo o Brasil quem te acompanha com toda certeza ah. E dentre essas, dentre essas, essas, essas é, é, pessoas, né? estão sempre torcendo por você. Eu vejo que as pessoas no, no, no, que acompanham você, inclusive eu também acompanho, a gente observa que as pessoas têm um carinho muito especial né? pelo seu trabalho, pela sua, pela sua humildade e generosidade. Né? Então, queria que você falasse um pouco também sobre como é ser essa pessoa é, é, também generosa, porque você também faz aí algumas, de vez em quando, ajuda algumas pessoas, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa, esse sentimento de, de generosidade. Meu amigo Elton, acaba testado e aprovado. Cara, as coisas só dão certo o porque a gente já vem daquela cultura, a cultura, a tradição dos pais da gente, da gente ser generoso. Não adianta eu querer tentar fazer uma coisa para fazer carão no Youtube, no Facebook porque um dia a gente é descoberto cara, hoje a gente filma a família, tipo meus irmãos filma a família, é aquela alegria ali, mas já é de peço é, nós sempre faz aquilo ali, mas a gente começou a filmar agora por isso que você vê uma coisa tão espontânea uma coisa testada e aprovada porque isso daí já é costume da gente cara <risos> Perfeito, perfeito. E, e já que o Edno puxou esse assunto, a gente já, já encaminha para um dos, do, dos, um dos sucessos também seu, que é a ajuda que você deu a Francisco. Como foi a descoberta do Francisco é, sanfoneiro? Né? Que a gente estava olhando que no início Francisco já tinha uma sanfona, né? isso aí quebrou e depois ele passou a usar Birimbau, conta aí a história como foi que chegou até a rifa que você fez aí dos fios para poder é, desencadear esse sucesso de Francisco que é bem franzino bem magrinho Francisco, Francisco né? deixa eu mandar um abraço aqui pro amigo é, o, o Ricardo Ferreira que ele disse que gosta muito da música mesmo de Chiquinha que abraço para ele que tá assistindo é, Francisco Samponeira ele começou numa casa eu estava criando Podorna, Podorna, do escutei a sanfona, eu fui lá filmar Francisco com a sanfona velha, inclusive vai sair toda a história num CD que o amigo Beto Viola vai lançar logo, logo, a gente está investindo no CD, a história da família Dantas, a história de Alan dos Pires. tem umas três músicas, que é a história de Francisco Sanfoneiro, se você escutar as três músicas, você vai saber da história toda, cara. O Beto Piola, ele é um, um poeta incrível, um poeta. O cara é incrível, pelo logo, logo. Quando eu filmava Francisco Sanfoneiro, com a Sanfone, o pessoal sai daí, doido. Sai daí, doido. Vai filmar é, Cobra pegando piu, vai filmar Langu no meio da mata, deixa esse cara aí. Pessoal, muita gente chegou para falar para abandonar Francisco Sanfoneiro. Eu nunca abandonei. Eu nunca abandonei, porque eu gosto. Eu gosto de escutar, gosto de fazer a resenha, gosto da felicidade que o Francisco Sanfoneiro é, passa para o pessoal. Hoje, é, depois que a gente deu a sanfona para ele, ele ficou muito feliz. É, depois roubaram a sanfona dele, teve esse episódio, a polícia recuperou. Depois que roubaram a sanfona de Francisco, eu consegui, junto com muitos amigos, é, construir a casinha dele para dar mais segurança a ele. Dona Socorro e seu tio, que são os vizinhos dele, foi que doaram o terreno. Aí, isso já deu mais segurança a Francisco. E daí para cá, cara, muita gente abraçou, teve gente que ficou lá na casa chorar, cara. chorar a assim, senhora. Tipo, vendo um fã chorar porque viu o ídolo, né? Isso é incrível. Antigamente, o pessoal aqui, que tinha medo de Francisco. hoje gratidão a dignidade que está aí o pessoal respeita demais. A gente está muito feliz que é um trabalho verdade né? É justamente um trabalho de, de me permito, é de um, um trabalho assim de valorização do que a gente tem perto da gente, né? Nós temos, por mais que haja né, aquele momento de alegria tudo, mas tem um artista ali que que vive ali, morava próximo e a gente não enxergava. E você ajudou, permitiu que, que ele tivesse o seu, sua valorização diante ali, principalmente da sua comunidade. Né? Deus abençoou e eu lapidei. Verdade. E sem falar que. Aliás, se você me permite, aqui tem muitos internautas participando, Perfeito. principalmente aqui temos o Kleber Costa, que está lá nos Estados Unidos, né? Ele está mandando um abraço aqui para você Alain, diz aqui que é seu fã, também temos o Robert Bass, ele é muito fã do Alain, também está acompanhando lá no Ceará, né? e como você também citou aí o Ricardo Ferreira, né e muitas pessoas aqui também é, curtindo aqui a live do Diário de Campinas, viu Alan Ricardo Ferreira que é daqui de Aroeiras, da Paraíba, grande, grande amigo nosso também, locutor na, na rádio é, lá de Aroeiras, grande abraço a você meu caro é, Ricardo Ferreira também tem Cosme, né? Cosme Maria e tem Cosma Maria e Robert Bas, você já falou, Cleber Costa e tem José Ilson Gomes. Está tá na escuta e está batendo palminhas aqui. Então Hoje é, é uma isso. Live interna... Hoje é uma live internacional, meu senhor. É Verdade. <risos> Vou deixar o link na minha página, cara. Show de bola, Alan, show de bola. É... Mas pode mandar a pergunta que eu estou online aqui, 100%. Perfeito. Em relação a, a, aos, aos colegas seus que fizeram uma música relacionada a você, né? e é bem tocada aí na sua região. É, e depois, depois você fala também sobre o Francisco Compositor, é. né? que... que que fez a música para Negro, de chiquinha que fez que fez a, a de, de caramba esqueci agora são, são, são três músicas que ele canta Terra, Isso entendeu? E Miguel leite, cara, Miguel Leite, isso mesmo. De, e deixa eu dar trabalho ao Hélton, meu querido Hélton, você é o um homem da tecnologia, você entende. Se tiver como a gente, se tiver como a gente pegar aí um trechozinho de algum desse material, você soltava aí pra gente ver. É verdade. verdade. Com, com certeza, com certeza, Kaique. Inclusive, eu vou deixar vocês três em tela enquanto eu faço essa busca aqui, ok? <risos> perfeito, perfeito. É lá, é, tem ou... um vídeo um, um vídeo, inclusive, do, do Israel Dantas que fala da história, né? De como, como surgiu o Francisco, né? Pequeno, criado pelos os tios, né? Tios, seus avós como chama exato aí com é, vocês falam que ele ficou bastante triste na quando os, os tios avós faleceram e ficou depressivo né inclusive teve um período que eu assisti alguns vídeos seus que ele não queria tocar sanfona e daí você com sua habilidade foi foi induzindo ali francisca a voltar a tocar sanfona e hoje em dia, pelo que eu vejo, ele não parou mais, né? Cara, o Francisco, ele é meio que... ele é uma pessoa fácil para a gente influenciar. Principalmente pessoas mais afetivas a ele. Aí, é por isso, tem uma vez que ele quase para de tocar sanfona, quase foi inspirar a isso. É, mas, graças a Deus, a gente conseguiu incentivar ele e ele continua até hoje passando a alegria para o pessoal, cara, passando alegria para muita gente, cara. E ele tem muita alegria para doar para o povo ainda, é, fazer muita gente feliz. Tem gente que diz, acabei de chegar do meu trabalho estressado, um pouco depressivo. Liguei em Alan dos Pios e Francisco Pronto, já resolveu. Houve, houve alguma, assim, no início, uma resistência dele, Alain, um, um, ou... ou... Você se sentiu acuado, encabulado de, de lidar ali com as câmeras, ou foi algo que foi sem, teve que ser trabalhado? Sabe quanto teve? Nunca. Francisco, assim que eu chegava, ele filma, filma aí, filma. Nos primeiros vídeos, ele, ele me atentava para eu filmar. Cara. Filma aí, filma. Só que ele queria que eu filmasse e mostrasse a ele depois. Aí eu ia tapando, eu. Hoje ele está assinado. Eu vi o dele, ele não pede para assistir mais. Eu, ele já está jogando na rede. É, mas antigamente, assim que eu o celular, assim que eu desligava, ele queria ouvir vídeo. Sempre, sempre, cara, eu acho que não sei, cara. É Deus na vida do Deus na vida de Francisco. Porque todo dia que acordar de manhã para tocar sanfona, ele tem sem ninguém ensinar para aprender. É. é tá comecei a filmar ele sempre incentivava a filmar, sempre, toda vez. Filma, pode filmar. E a hora que eu chegar lá eu, posso, eu digo, eu posso filmar, Francisco? Ele pode, filma filme. É bom dessa felicidade pro pessoal, o pessoal adotou ele com muito carinho, muito perfeito. É incrível, cara. Com é verdade. Carinho, um pouquinho aí da banda Cara Lambida. <risos> Cara cara a é banda Cara Lambida é o seguinte, cara Puxa é. é, é, é, é, aí, aliás, que a gente tava falando justamente da banda né, Cara Lambida para você falar um pouquinho aí da, da banda, porque a gente teve um pequeno problema técnico Aí eu queria que você processe Pronto. de novo Pronto, a banda Cara Lambida ela começou com, ele, com eu e Francisco, né? Aí depois passou para o meu irmão, que é Isaio Dantas, já ficou três integrantes. Depois passou também para o sogro do meu irmão, que é um que fica no bumbo. Uhum. Pronto, a banda já ficou completa. E a uhum. gente já está querendo colocar mais outra pessoa também, para é, complementar mais ainda a banda. Uhum. Aí eu estou acertando o contrato dela para nós fazer a revelha. Não é uma banda profissional, cara, é uma banda de diversão. Quem quiser Sim. se divertir, assista nossas lives no YouTube ou no Facebook, é todas as quintas, sete horas, assim. As é, é, não a banda teve... é aquele, aquele magrinho que fica dançando, não. Não, aquele Isai... é Israel. Aquele é Israel. O é. canal de Isael Dantas, cara, é. incrível, cara. cara usar bombeiro é mais sério, usar bombeira ah. é mais sério, Fica ali só é. tocando, né? <risos> Eita, cara, muda um outra. Coloca Francisco Saponês de Chiquinha e vai lá com o no... meu vídeo. O interessante, Alain, né, que eu estava vendo aqui, é que Francisco tem seu jeito próprio de cantar, né? que é diferente de todo mundo. E, e aí ele canta mais refrão. E vocês que fazem parte da banda canta o refrão também de acordo com o que Francisco canta. Então, isso eu achei muito interessante, porque as paradas, os break, vocês fazem tudo de acordo com o, que ele, com o que ele canta, da forma que ele canta, não é isso? Hoje, dois caras que são referência no youtuber, é, é o, o Charles e o Tiringa, que são lá de Serra Talhada, muito assistidos, os caras topados. O Charles e o Tiringa, eles ensaiam, eles combinam, ele faz aquilo ali e faz dar certo. Sim. Só que com o Francisco Samponeiro não tem como ensaiar, cara. Não tem como ensaiar. Você tem que, do jeito que ele vai, você tem que acompanhá-lo. Não Sim. tem como ensaiar. Aí o que ele diz, o que ele faz, a gente só complementa e, e a gente dá gargalhada demais, cara. <risos> só complementa. <risos> perfeito, perfeito. Caíque. Tá Ah, sem áudio, Kaique. Ah, sem áudio, Kaique. É. Pois é, essa semana, inclusive, teve uma participação especial aí de, de Yasmin, né? Uma cantora aí nova que tocou também o Chocalho lá e, e com certeza completou a banda, né? Ela nunca tinha pegado no um Chocalho. A Isaia ah, ensinou é. a ela e deu certo. Eu vou ver se ela para fazer. Aí vem a já que ela é amiga antiga de Francisco, Francisco viu ela crescendo também, de tamanho. Já que ela é jovem, eu acho que ela, ela tiver 17 anos, coisa assim, eu acho que tem quase a metade da minha idade ela tem. Sim, sim. Aí eu vi também que ela tem tamanho, aí é gente boa demais e pessoas luz, incríveis. Pois é, amigos, eu estou de volta. Voltei agora e... É, Nego de Chiquinho, o clipe oficial, né, Alan? Vamos, vamos aqui testar e aprovar, como sempre aqui. Testado e aprovado. Vamos aqui acompanhar, galera. Na volta a gente fala sobre todo esse processo, né, Alan? Como foi essa, essa gravação aí, beleza? Então, para você mais aí... Mais... Sim? E mais fala <risos> é Então, para você que tá acompanhando aí o Diário de Campina... Curte só aí esse clipe massa aí, beleza? Vamos lá? Chiquinha, vai. Uau, uau, Do canal. <risos> ah, monta, monte. A origem dos pios. A origem dos pios. A, a origem A placa do YouTube tá ali, cara. 100 mil inscritos. Entendi. O sucesso de Francisco Sanfoneiro... Deixa eu dizer uma coisa. Sim. Invejosos dizem que Alain dos Pios não é nada sem Francisco Sanfoneiro. Aí eu digo outra coisa. A estrela de Alain dos Pios brilhou primeiro. 120 mil inscritos. Eu já tinha a minha placa. Aí, sempre filmando Francisco Sanfoneiro aí foi nessa hora que a gente conseguiu ajudar ele, depois disso o pessoal adotou ele, sem dó aí as coisas, que era de 120 mil, hoje a gente tem, o 348 mil E mil, é. mil. Caso. o pessoal é, só vê os frutos que a gente está colhendo e, e não não repara no começo da carreira da gente, cara não, não reconhece tanto de é pra gente chegar num patamar, aí de chegar é fácil, difícil é se manter mas graças a Deus a gente vai sempre se mantendo e, como eu, dando a palavra e honrando a palavra como eu já falei desde o começo antes da gente entrar na live já falei disso, a gente tem que dar a palavra, muito a palavra certo? inclusive né Alan, hoje é aniversário da sua mãe né é isso mesmo. É, aproveita aí para mandar um abraço aí na live do, do Diário de Campinas para ela, depois ela ah, assiste. Uma coisa que eu digo é, eu tive que ir para uma, uma, uma, uma, uma reza. Uma tive que ir na igreja aprender o um sentido quando o pessoal fala é, hoje é pura libertação. É, quando eu apertava a minha mão, só dava um braçozinho a Pode dar um cheiro aí, minha. Pode dar um cheiro. Só que é o seguinte, eu consegui me libertar disso. tem uma hora que eu dá um, bem apertado na minha mão. E eu já me libertei disso. Poxa, mãe, me liberta disso. Quebra esse cadeado da tua vida. enquanto quando eu abraçar a tua mãe. Pode um bem, abraço bem apertado, um abraço bem bom. Pronto, já me libertei disso, cara. Graças a Deus. É, porque a gente tem que dar um o conselho que eu dou é para todos vocês. Aproveitem suas mães. Nem mãe é eterna, nem a gente é eterno. Então dê clores em vida é, e viva feliz. E amo minha mãe demais. Sentado tá Feliz aniversário. É isso aí, ela. Parabéns para sua mãe. E realmente, como você falou, né, Alan? é Muitas pessoas, é, tá cheio de pessoas, né, que sempre olham com olhada crítica, né? Com olhada de inveja, né? Mas, como você falou, é, é, a luta e, e, e as correrias que você fez e que você faz para chegar aonde você chega, né? É, é, você realmente, em um vídeo que eu tive a oportunidade de, a oportunidade de assistir, você falou, né? Olha só, é muito, às vezes é muito fácil você chegar, né? Agora, o difícil realmente é você conseguir se manter. E também tem aquela coisa, né? Que muita gente é, é, não consegue nem chegar, né? Ou seja, é um caminho que é muito, muito é, sinuoso. E que se você não souber fazer as curvas que, que o caminho é, é, traz, né? Realmente você não consegue se manter. E você já vem aí nessa toada há muito tempo, né? Muitas pessoas já acompanhando o seu canal. Cara, chegar lá é mais fácil do que se manter, se manter, que é difícil. É do... É verdade. É porque, mas o pessoal, quando a gente pega um público, o pessoal que se identifica com a gente, aí as coisas vão dando certo. Aí é a gente vai vai na vida que é a gente. Ah, por isso que eu digo uma coisa, cara. Se você apresentar uma coisa no YouTube, no Facebook, e você não for aquilo, no... um dia a máscara cai. Se você for um personagem. esses dias foram um um bichão, ele soltou até vídeo com um certo ar de soberba. Ele foi lá para a Ucrânia fazer, fazer é, fotinha lá e dizer que foi ajudar os ucranianos. Quando ele voltou, ele chegou no Brasil foi hostilizado, porque falou besteira, cara. Um cara daquele que é muito famoso, famoso ali onde vive, deputado e de tudo. Só que se você tiver uma podridão dentro que você, cara, meu Deus do céu ela, ela aparece, cara e ela aparece quando aparecer coisa minha Deus o livre, aí vocês podem botar de Alan acaba safado, toma eu, eu, eu, eu justamente se manter é porque você cria ali uma responsabilidade as pessoas, como você falou que muita gente chega em casa cansado, com problemas e vai escutar e né, assistir uma live, você, o Francisco, e, e aquilo muda aquele, o dia, né, aquele dia turbulento que a pessoa teve. Então, no momento que ela chega, vai procurar aquilo lei não tem, né, não tem acesso a algo novo, então você já começa a ter problemas. E vocês conseguem, né? Isso sair mas também aí eu, eu acredito que seja quando Deus prepara, não tem, não tem como correr, não tem boquinha. Não. Então eu acredito que justamente você tem esse você tem esse acesso você consegue vocês conseguem pela graça é, é, é manter esse público e, e cada vez mais crescendo. Cara isso é bênção de Deus na vida cara. a gente só mostra a vida é o cotidiano da gente muita gente artista um abraço aqui ó para Yonadja é, Martins do você é show Olha, Maria, dando felicidades para minha mãe. É melhor Javier, Léber Costa, eixar uma galera que está aqui, tá com a feira. Aí a live subiu. <risos> então, tô... Com você, como eu tava falando, ontem na live você conseguiu é, mil likes rapidinho, rapidinho assim, rapidinho. Você conversando ali com, com a Rainha dos Pios, e uma simples, um simples conversa fechada que veio de outro lugar, de outra, de outra festa, né? Mas deu mil likes ligeirinho. se eu tava num compromisso lá com um amigo da gente, um adulto do Agreste, ele tá sempre ajudando a gente também, que é um cara incrível, se chama adulto do Agreste, Zé Maria. Eu compareci lá na festa da neta dele, aí depois fui para cá, vim fazer a live que é outro comprometimento, todo domingo, com o pessoal, cara, não é fácil. Você quer uma coisa difícil, você quer se manter numa coisa difícil, é você fazer live domingo, depois da noite, você tá muito. você tá cara. Aproveito tá o fim de semana, é, eu tô jogando bola, fico ruim mas eu sempre tenho o respeito e o comprometimento com o meu pessoal, aí a gente sempre vem tentando manter essa live nos domingos. Quero mandar abraço. Com as pernas e com as coxas do N, né, rapaz? mim. <risos> <risos> antes, antes que eu, eu puxe o, o final da, da entrevista, se tudo que é bom dura pouco, né? e, e quando o bate-papo flui, acaba, a hora passa rápido demais. Você ah. tentou carreira profissional no futebol ou não? Não, cara, porque crescer aqui onde a gente mora é muito difícil. Você não está entendendo, não. <risos> onde a gente mora é o um interior bruto, que não chegou rede telefônica, chegou Wi-Fi primeiro, Wi-Fi a E a gente mora não... essa brincadeira. Hoje a gente meio que possa um crescimento de Serinha da Prática, porque aqui tem muitos youtubers. Tem que crescer de todo jeito, cara, para acompanhar a dentro. aqui de dentro. Deus. <risos> inclusive, inclusive, né, Ela tem um turismo também é, voltado para a religião, não é isso? Tem um potencial incrível de turismo religioso. Nós temos, só que nós não estamos tá no mapa turístico da cidade. Aqui é muito difícil chegar a coisa para nós, cara. Então, o pessoal do Recife, lá de Paulista, Recife, hoje, diz, Alan, eu quero fazer uma ação solidária aí Entregar a cesta básica. Isso é segredo. Isso daqui só dá para eu, para vocês e para mais 100 pessoas que estão assistindo agora. Aí eu disse, cara, se vocês conseguirem, pode vir a gente dar todo o apoio aqui. Às vezes chega uma coisa para nossa comunidade, eu não vou afirmar. Pode vir, cara, não vai ser a comunidade, cara. Eu sempre digo isso. Não sonho inocente, né, cara, nessas coisas. Tem é a vontade de tudo. Nunca perdeu o momento candidatário. Muita gente perde isso. Né? E fica a 14 quilômetros, né? 14 quilômetros de Saloá, né? 18, 18 quilômetros de estrada de chão. Até o prefeito tá ajeitando a estrada que é 8 quilômetros lá. Fica uma chácara lá que eu comprei na beira E para quem, quem, e para quem não está se situando também fica é, Saluá fica a cerca de 30 quilômetros de Garanhuns, né? Aranhuns, cidade grande, capital da terra da garoa É parecido o clima de Garanhões com aqui Campina Grande, viu, Alain? E é. Isso. Ah, é. Sim. É porque Campina Grande também é a serra da Borduema e, e, e Garanhuns é considerado como, como serra, né? Que, que tem os cam... aqui Aqui próximo, bananeiras. É... Remígio tem o caminho dos frios, do frio. Caminho do frio. Assim como faz lá em, lá em Garanhuns também. Período frio, fica mais frio do que os outros lugares. E Serrinha Nossa. da Prata, como está perto, deve ser frio também, né? Só para friozinho aí, de Garanhuns ou não? Não, é que a gente daqui para lá para Garanhuns vai dar 50 quilômetros. Vai dar mais alto. E aqui a gente mora no pé da serra, na rota mesmo. Por que eu disse que é difícil crescer? É, aí aqui não vai tripar, aqui eu estou com calor, graças a Deus, e eu gosto de que... A realidade, de, de, quem está lá e vive a realidade né, da, da serrinha aí, sabe das dificuldades que tem. Mas quando você fala é difícil é difícil crescer, eu acho que você já fez crescer bastante. Não só você, como os outros youtubers que mostram, né a realidade de vocês. Então, ser reconhecido, você ter mais de 200 mil né, pessoas que lhe acompanham ali, que são inscritos no seu canal ou, ou está sendo visto até mesmo do exterior. É, isso, isso, hoje. É mais... isso faz com que sua localidade cresça e vocês ajudarem e contribuem para isso. Né? Cara, uma estratégia de crescimento, meu amigo Caio, é Pessoal entrar em contato comigo, eu pergunto logo o nome e a cidade de onde ele mora. O nome e a cidade, cara, isso é essencial. Hoje eu tenho 37 mil contatos salvos no meu WhatsApp. Eu sempre usei é, meu potencial para vender artesanato. Pessoal que entra para fazer vídeo e é, vem acompanhando a gente também, vem crescendo. É, graças a Deus dá, dá tudo certo para nós, dá tudo certo para todo mundo. Mas sempre o meu, meu, meu foco foi divulgar isso daqui, ó. Divulgar isso daqui. Ah, ah, inclusive, inclusive você fala... Você... É, amigo, Sim. se vocês me permitem um momento, porque nós Sim. temos o, a plataforma Instagram que nos permite uma hora de live né para poder ficar registrado. Então, para ficar registrado... No Instagram, um nós vamos encerrar aqui no Instagram. E você que está no Instagram, quiser acompanhar o finalzinho da entrevista, vai lá no Facebook do Diário de Campina e acompanha o Diário de Campina. Então, para você que esteve aí conosco no Instagram, agradecemos aí demais a sua, a sua audiência. Beleza, galera? Então, até mais você Eu... do Instagram. Tchau. Valeu! Tchau, pessoal! <risos> <risos> perfeito, perfeito. Show de bola. Então, Alain, é, em relação ao, aos pios, você, caramba, eu tava com a pergunta aqui e esquecendo. Você, você é, distribui para todo o mundo, como você falou, não é isso? E principalmente esse conjunto aí que tem 14 pios. Você pode tá, falar um pouco aí sobre os valores né, e como, como é feito a questão do transporte? É pelos Correios? Isso, meu amigo L.S. Cara, essa daqui é uma coleção original de Alan dos Pios. Isso é a base. Eu mantenho a base porque eu sei para onde eu quero ir. E sei de onde vim, cara. Isso daqui é a minha base. Hoje, se eu fosse parar de vender artesanato, é, eu vivia o resto da vida rico, mas para isso eu teria que morrer depois da manhã. Você <risos> está doido, menino? <risos> não, não tem brincadeira nenhuma. Isso daqui é a base da gente. Aí, eu não deixei de ser um vendedor de artesanato para ser um youtuber ou um incidente ou um cara que tem uns 50, 60 mil... É, seguidor no cavalo vinte tanto mil seguidor no Instagram ou página que tem mais de 500 mil curtidas muita coisa a página tem eu não deixei minhas origens não vou deixar justamente que gera emprego e renda para muita gente daqui de onde eu moro isso daqui é de onde eu vim é onde estou e onde vou ficar cara. trabalhando sempre gerando renda para mim o povo que trabalha comigo, a galera testada e aprovada, no tempo de pandemia, muita gente sofreu menos menos a gente que trabalhou com a tela, trabalhou com não sofreu cara, conseguiu manter suas contas, e a hora que o pessoal quiser fazer um churrasco, quem trabalha comigo, faz pessoal, só Perfeito. Alan, testado e aprovado mesmo viu, Alan. Olha Sim. só, rapaz, só registrar, viu, e Cair. Sim. e Alan, Perfeito. registrar para vocês aqui o recorde, né? O recorde na nossa live, né? Mais de 140 pessoas acompanhando, acompanharam, acompanham, né? A nossa live aí. Né? É, o, é o recorde das noites de segunda-feira, viu? É verdade, é verdade. É verdade. É. na minha página... <risos> pois é, rapaz, eu compartilhei um bocado de grupo aqui, mas Alan é o carro-chefe, realmente, porque são 358, 348 mil seguidores, não é brincadeira, e é como eu falei, ele, ele baixa ligar a câmera ali, que as pessoas já estão acompanhando, é, assistindo, vai pegar uma fruta... É, tem, tem coisas bem simples que Alain faz, mas que as pessoas estão lá curtindo e dizendo eu, eu me acompanho, você é isso, você é aquilo, você é maravilhoso. É show de do... bola. Cara, mas justamente, sim. meu amigo Elias, é isso que o povo quer. É uma vida que a gente vê hoje. Muita gente trabalha, trabalha, trabalha para no final da vida comprar um sítio e morar no sítio. Eu mesmo já vivo no sítio. É, é, por... é, é, é, é, é só trabalhar com o e aproveitar. Aí hoje, minha esposa filmou a gente tirando um cacho de banana, cara. Ah. Sim, perfeito. Alan, é, fala um pouquinho dos peixes, Wellington, só para segurar um pouquinho para a gente é, é, aproveitar esse embalo de Alain. Os peixes sei o que, que morreu. Você fez um tanque lá para criação de peixes. E isso causou até emoção para você. Você se emocionou. Fala um pouquinho sobre o que aconteceu. Meu amigo Elié, aquele choro foi de, de impotência, não impotência minha. A impotência de uma empresa que eu contratei, paguei ao todo 19 mil para ter ele colar aqui na minha casa. É, me garante em três meses. Só que até faz sete, oito meses e ainda não não me cumpriram com a palavra. É, minha energia era 80 reais. Depois que eu fui para criar peixe, ela subiu para mais de 400 reais. Aí eu fiz esse investimento. É... Uma vez eu cheguei muito cansado das minhas andanças. cheguei quase de noite, tomei meu banho, fui me deitar, me acordei meia-noite, mesmo que ligar o oxigênio do peixe, que é o motor... É... Só tinha uma mangueira jogando água lá, mas a mangueira era se ligar o motor para a gente. Aí já vi uns 30, 40 peixes mortos, cara. Aí eu digo, nossa, se tem desse tanto aqui em cima, imagina a fatalidade que vai ter amanhã. Aí no outro dia eu vi, vi uma tristeza, cara, que eu criava com muito amor, muito carinho. Eu, quando eu comecei a criação de peixe, era tipo pra doar pro pessoal que trabalha comigo, num tempo de semana santa, pra minha família. Só que eu fui criando e me apegando, cara. Eu tava comida só pra ver eles bonito e gordo e bem tratado rapaz. Aí fiquei até meio que com dó de dar aquele peixe pro pessoal. Aí os bichinhos foram, morreu mais de 100 kg de peixe meu. É, mas é a vida da gente segue. E eu tenho certeza que eu com a minha energia vinha solar o investimento que eu fiz tiver, empurrar três quatro motores ao redor do para fazer que nenhuma sala assim, ó. os peixes podem ter bom de oxigênio, crescer até cada carro, até um pulo que trabalha o tanto todo. <risos> Perfeito. É, em relação a, a Francisco, voltando um pouco para Francisco. Que história é essa de Francisco usar calcinha? Como é isso? Que ele não troca calcinha por nada. Você quer dar bermuda, você queria dar o, o rádio a ele, o rádiozinho para a cabeceira, mas ele não quer. Ele quer calcinha. É... Ah, como é cara. Assim, é uma coisa que não tem como combinar nada com ele. Sim. Porque se você combinasse, eu dizia ao Francisco, eu vou te dar esse dinheiro e tu vai parar de usar caçola, pronto, vai usar cueca ele não quer, cara As, essa história de caçola desde o tempo da mãe dele a mãe dele comprava, aí vez comprava a cueca para ele e dava a calcinha para ele usar, pronto, aí até hoje ele usa caçola, não me acha no direito de tirar é. isso da vida de Francisco Para ele, o tesouro dele, qual é a coisa melhor do mundo, Francisco? calcinha, eu vou tirar isso da vida dele não tiro nunca, cara eu vou pegar, tem um rio passando aqui na frente da minha casa, um rio eu vou desviar, eu não consigo desviar. Eu desvio agora, o um rio passa por cima, toda rio, não tem como desviar o rio não, cara. Verdade. É verdade. É verdade. A gente vê que você tem, você tenta, mas não consegue, não. Aí eu não vou a felicidade, é você vê quando eu vou lá filmar Francisco, eu só... Levanta o celular, deixo ele falar, falo é, para interagir com ele, mas ele não muda. Francisco, a alegria dele é original e sem combinar nada, cara. o cara é incrível, demais? até eu me inspiro nele, quando a gente sai para o restaurante, ele fala com todo mundo, Isso, todo isso, isso. mundo, é, eu me inspiro também em Francisco, cara. cara é incrível. Verdade, aperta a mão todo mundo, é isso? É, e pessoal, hoje, é, é... até nesse tempo de pandemia, se o Francisco não tivesse comigo, ia ser meio complicado. Ele ia sair andando com um o apertando na mão de todo mundo. E meio proibido de apertar a mão do povo, e proibido de abraçar o povo. Pronto. Era no tempo de Francisco Santoneiro apertar na mão Já aperta, já se profe. Ele já aperta e já banca no nariz. Já que pega. Verdade. Quando tivesse infectado, ele pegava o Corolla na rua. Guérin Souza. Pois é, pessoal. É, é, nós estamos recebendo aqui muitas mensagens né, no, no, no, no Facebook. Né? E registrando aqui, né? A Ionaja Martins, a Rosiane Rocha. O Kleber Rocha, né? Que, o Kleber Costa, ele é lá do interior de Minas Gerais, viu? Ele é seu fã e ele é lá do interior de Minas Gerais. Temos aqui também a Elinilda Xavier, não é? E elas falam todas aqui que mandam também é, é, parabéns para sua mãe, viu, Alan? Aqui o pessoal participando é, da live aqui do Diário de Campina. Até meu irmão, ó, José Jânio Alves Dantas está assistindo, é o Jânio. Até ele está assistindo. Está lavando é. o é, pecado de maninho e assistindo. Tá, é? A família Dantas é formada por quantos irmãos? Olha lá. São oito homens e duas mulheres. A música que o grande amigo Beto Viola fez é, tem uma música que se chama Os 10 de Amor. A história é. Perfeito. Quando é que, que o DVD que... vai ser lançado? DVD, não, mas o DVD logo, logo. DVD nós fazemos vídeos de qualquer jeito e bota na internet ou gosta. Nós ah, bota é CD. Recado, não. Perfeito. Então vai ser um CD com, com músicas, né? A autora vai ter 12 músicas. Vou fazer o um tratamento aqui até de é, nesse, fio. Nesse dia eu quero vender pelo menos 100 CDs. Vou vender um CD e os artesanatos da gente. Vou mandar para o grátis para quem receber é, tanto os produtos, CD, receber um valor bem em conta, receber frete grátis no conforto de sua casa, cara, facilitando sempre a vida do pessoal que entra em contato com a gente. Eu invisto em mim é, para conseguir mandar frete mais barato, frete grátis, para não pesar no bolso de quem vai adquirir os produtos da gente, cara. Perfeito. Eu, eu já estou pensando em adquirir alguns alguns apitos aí, viu? Uhum. A coisa mais uhum. é você pega Vezagem, Marcos. Não tem erro, não, cara. <risos> é no canal, Alan, é, no canal Alain dos Pios ODP. É isso? É, você já encontra o, o, o, número, o número do WhatsApp de Alain e entre é em contato. Não é isso aí? Sua equipe é quem responde. Não é isso é mesmo, show de bola Um abraço, amigo Genésio Silva, Bibi Galdino, cara, Fernando Reis. É, Israel Dantas, meu irmão tá de agora a família Dantas todinha está assistindo a família Dantas está na live, por isso está muito diferente é, é verdade um abraço aí para toda a família Dantas, que a gente acompanha aí o Israel também, o um batalhador que filmou, filma, filma toda a cidade ele, toda a serrinha da praça ele foi fazendo caminho mostrando as casas os casarões antigos, a igreja então, tá de parabéns também o Israel Danta pelo trabalho que ele, que ele faz aí é, em Serrinha da Prata. Jean, Dantas, a galera mesmo de mim aí. Ó. Pode prestar atenção, você está doido. Está lá, viu? Cara, eu acho que o som de cair tá baixou, Caíco. 752 pessoas assistindo. Muito obrigado pela oportunidade de todos vocês, que tá, né? a gente está aprovada. Né? Que acha uma amiga? Que outra eu que é. de Deixa eu ver aqui. O é, dação só vou sair daqui, o Ayrton, para ver se a porta está fechada aqui, que a esposa está tentando entrar. <risos> <risos> Cuidado. Cuidado. Não, aliás, ela, ela entra pra dentro e botar pra fora, e não volta mais pra lá, Pois é, pois é Lan, eu, eu eu fico muito feliz, e satisfeito aqui com a sua participação, né? É agradecer demais, né, Kaique? Porque você ainda tem um restinho ali do, do aniversário da, da sua mamãe, né? Então é, a gente agradece demais a sua atenção. Foi massa, é, foi testado e aprovado, né? Com toda certeza. <risos> E... Tentador, menino. e eu e... vou voltar para lá, acabou. É isso aí. E de minha parte, eu, eu, eu estou muito, muito satisfeito e contente aí com a sua participação no Diário de Campinas. Muito obrigado, meu querido. O privilegio privilégio de tê-lo aqui contigo. Se Deus quiser, vou visitar aí, é, a galera aí de Campinas é um grande. É. Quero bater esse mundo aí. Daí. E eu vou fazer assim, se Deus quiser. E com toda certeza, viu, é, é... Estamos aqui, o Diário de Campinas está aqui à disposição sempre, viu? Aí, Eliesio, tá você, e tá Cabral, é isso, ó. Eliézio Cabral, você faz as honras da, da casa e posteriormente Kaique também. E eu fico aqui aguardando os senhores é, no estúdio off. Quando os senhores encerrarem, por favor, continue é, aí no Skype para a gente fazer aqui o, a, a fotinha, beleza? Uma beleza. foto. Beleza, beleza. Mais uma vez, Alan, é, assim como é, estou agradecendo aí o contato, a simplicidade, o show de bola você, o atendimento que foi rápido, Eu entrei em contato no seu do WhatsApp da empresa, é, de, de, da, da, da empresa de Alan dos Pios, e aí você respondeu e a gente conseguiu o contato Tá hoje abrir abri sessão com o aniversário da sua mãe e hoje você está com a gente então está de parabéns pela, pela sua simplicidade, muito obrigado e Deus abençoe sempre a sua vida você, a rainha dos Bios, e toda a família Dantas assim como todo mundo aí de, de Serrinha da Caramba, muito obrigado pelas Então muita gente já me chamou para dar entrevista, eu nunca... Assim, de entrevista assim o pessoal. não vi um vídeo isso com a rádio. As muito ligeiro de uma hora. Se a galera for falar com eu, pode meter o pau. É... Nós falamos duas, três horas e gêmeos em pata. Uma hora é muito pouco, mas. Verdade. <risos> é verdade. É verdade, é demais. A, gente, processo, irmão, a galera também é, da Paraíba ficar é, por dentro de um pouquinho. Da vida de um garoto que saiu tá do aluguel, aluguel tipo de 50 reais por mês e não consegui pagar 50 reais por mês. É, hoje está na luta, dando emprego para muita gente e gerando felicidade. eu não postar o vídeo, o pessoal vai me cobrar. Alan, mas tu ganha por isso. Eu ganho por isso, cara, mas se... É um cabeça da fera. E se eu não postar vídeo, o pessoal vai me cobrar, Eu tenho muita gente no WhatsApp que. Por que tu não vídeo hoje? O pessoal pega no meu pé, cara. É um pouco da fera e a gente vai fazendo com alegria e tentando divertir o pessoal cada dia mais. Sempre tentando dar o um máximo nos vídeos da gente. Cara. E eu de bola. Show de bola. Kaique Henrique são duas satisfação, né? Um Tilo com novo e, e, e outra de você, né? Abrir um pouquinho desse espaço para comemorar justamente como ele falou o aniversário de sua mãe e compartilhar com você também desse momento aqui dessa troca de experiência e poder mostrar o pouco que você fazer muito. Tá falhando o microfone, aí Tem pode fazer muito. Então, muito obrigado por nos permitir tê-lo aqui conosco, dividir essa experiência. Eu mesmo, saiba que é? você tem um fã, né? E, e, e, e sempre que precisar, o que for de compartilhar, o que for de mostrar, o Diário de Campinas, com certeza, eu falo até pelos meninos, me permitam, estará de portas abertas para você aqui. Então, abraço, muito obrigado. Meu amigo Caí, muito obrigado pela força, Cabo Atestado foi uma honra participar também é, dessa brincadeira aqui mais vocês para mim é sempre uma diversão conversar com os amigos o pessoal bem uma galera testada e aprovada meu amigo Elton Elise e o amigo Caíque foi show de bola um abraço para toda a galera de Campinas Grande Campina. da Paraíba toda a galera da Paraíba uma galera testada e aprovada show de bola fica aí a lançel para gente valeu Caíque Transmita os nossos parabéns à sua mãe. Isso. Os parabéns à sua mãe. Transmitir. Quem está ouvindo é ela. Você está doido. <risos> Aí você fica só para a gente tirar a foto e é isso. Então, muito obrigado a todos né, que acompanharam o Diário de Campinas. É isso, meu caro Wellington Souza. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite. Até a próxima segunda-feira, às 21 horas no Diário de Campina, no Facebook e no eh, Instagram. Curta e compartilhe, Diário de Campina. Tchau, tchau.